Eu já queria começar essa videoaula fazendo uma pergunta pra vocês. O que, que o pica-pau come? Será que o pica-pau come tora? Será que ele come madeira? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Olá gigante, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Ecologia. Hoje a gente vai falar de introdução à Ecologia. A gente vai começar vendo aqui uma curiosidade sobre o pica-pau, que já caiu em prova, galera. E para quem não sabe, o Darwin, a gente que vai estudar em evolução com toda a calminha do mundo, ele não estudou apenas girafas, ele estudou também girafas, ele estudou tartaruga e ele também estudou pica-pau. Só para ter uma noção, o pica-pau é uma ave que tem uma característica muito peculiar dele, que ele não compete com outras aves. Ele tem uma garra bem forte que ele vai lá e se adere ao pau, Meio estranho isso, né? Mas ele se adere. E ele tem umas bicadas bem rápidas, bem rápidas. E olha que interessante, o que, é que ele come? Ele tá atrás de madeira? Não. Ele tá atrás de insetos. Quando ele tá bicando numa velocidade bem surpreendente, ao mesmo tempo que ele tá bicando, ele tá enfiando a língua dele, igual a gente, no pau. É meio esquisito, mas tudo bem. Tá enfiando a língua dele e quando ele volta ele tá vindo cheio de larvas. Então, não tem... Por que o Darwin estudou? Porque ele é bastante apto para o meio dele não tem outra ave basicamente que vai competir com ele tá então claro que ele pode é, se alimentar de um inseto uma formiga que tá dando bobeira também no chão pode complementar também a alimentação dele com algumas frutas mas basicamente o pica-pau ele tem essa alimentação de insetos tá aí entra um conceito que é muito importante olha sem brincadeira, sem brincadeira. De toda a nossa aula que a gente vai ver agora, o mais importante que cai no Enem, cai em vestibulares tradicionais, tá? Você que vai fazer vestibulares tradicionais também, é hábito em nicho ecológico. A gente tem que saber, e não só a gente tem que saber o conceito. O aluno muitas vezes ele sabe, Kennedy, eu entendi, beleza, mas como cai em prova? É por isso que aqui nessas videoaulas a gente vai estar vendo um pouquinho de conceito, já resolve o um exercício. Pode ser pelo meio do caminho, pode ser no final, com toda a calma do mundo. Galera, bora começar a introdução. O que é hábita, Kennedy? Hábita é o local onde a gente pode encontrar a espécie. É como se fosse a tua casa, o teu endereço. Onde é que você mora? Você mora lá na sua casa. Esse é o teu hábitat, tá? É o hábita. O que é nicho ecológico? Nicho ecológico, muita gente diz que é a profissão da espécie. Tem ecólogo no ensino superior que diz que é mais que isso. Não é só a profissão, mas como ela se reproduz. Como é que ela se reproduz? O que, é que ela se alimenta? Então, assim, na minha profissão, a minha profissão não quer saber o que eu estou comendo, ela quer saber da minha função, estou dando aula, é, mas como eu me alimento, como eu vou me reproduzir, como é a minha pelagem, e o nicho ecológico é tudo isso, tá, galera? Reprodução é um modo de vida único, ou papel, ou função que a espécie desempenha no seu hábito. Eu vou trazer para o nosso dia a dia, vou dar um exemplo, a tua casa é o teu hábito, é onde você mora, e você pode ter um papel na sua casa, exemplo, a tua mãe colocou você para varrer a casa. Todo dia você tem que varrer a casa. Essa é a tua função na sua casa. A fu ah, aqui minha função é dormir. É a tua função. É o teu nicho ecológico. Só que olha que interessante. Duas espécies elas podem viver no mesmo hábito. Pode cair em prova. Exemplo, eu posso ter aqui é, duas aves vivendo um tucano, um um pica-pau, vivendo numa mesma árvore, um papagaio, tanto faz. Ele pode colocar o contexto lá e ele pode dizer que eles estão se alimentando de coisas diferentes. Mesmo hábito, nicho ecológico diferente. Se tem nicho ecológico diferente, não vai rolar a competição, tá? Outra coisa também que a gente vai já resolver um exercício, como é que isso pode cair em prova, Kennedy? Ele pode colocar um contexto, ele pode colocar um texto em prova e perguntar se aquilo é hábito ou se aquilo... É um nicho ecológico. Vou dar um exemplo. Se eu chego aqui no estúdio e eu chego falando assim, o Kennedy, olha aí, está dando aula no estúdio. O estúdio, ele tem determinada iluminação, ele tem aqui um quadro, eu tenho aqui giz, eu tenho... que é muito importante para o Kennedy dar a aula dele. Ele tem uma câmera, ele tem um áudio aqui. Eu estou falando mais do... como o Kennedy dá essa aula ou do estúdio? Do estúdio. Então eu estou falando mais do hábitat. Então, o hábitat quando a gente fala assim, o tucano, ele tá na Amazônia, a Amazônia tem copas bonitas, que é importante para o tucano morar, hábitat. Quando eu falo do papel, o tucano ele se reproduz, tem um bico para comer, ele tem um tipo de alimentação, ou eu falo do Kennedy. O Kennedy está aqui dando aula para vocês, uma metodologia, ele tem uma dinâmica, ele dá muitos exemplos. Eu tô falando de como o Kennedy está dando essa aula. Isso é o quê? Nicho ecológico. Só que, embora aqui responder. Essa questãozinha do Enem, galera, olha, questão muito legal, caiu aí, olha na tela, fala assim. O menor tamanduá do mundo, bora ler com calma, é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. A gente já começa a perceber que ele tá falando mais de como o tamanduá vive no ambiente, e não do ambiente em si. Mas tudo bem. Quando em atividade se locomove vagarosamente, emite um som semelhante a um subiu. A cada gestação gera um filhote. Ou seja, ele está falando de como ele anda, está falando da reprodução dele. Cara, isso já é nicho ecológico. Nicho ecológico. Mas bora continuar. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à sua disposição para namorar. Que tamanduá safadinho, mas tudo bem. Essa é a descrição sobre o tamanduá de respeito a... O que é que você marcaria? É claro que você vai marcar o quê? Nicho ecológico. Galera, esses outros termos aqui, a gente vai estudar, tá? Com toda a calminha do mundo. E a gente vai começar agora a ver um experimento que daqui a pouco eu vou para o quadro, vou mostrar para vocês, mas a gente vai colocar aqui um experimento clássico, que foi um cara que trabalhou, às vezes a galera vê em relações ecológicas, eu gosto de ver a introdução à ecologia, que é o princípio de Gause, o princípio da exclusão competitiva, Ei o teu concorrente, muitas vezes, ele sabe o básico disso aqui. Para você que vai fazer um vestibular específico também, é interessante porque isso aqui pode cair de forma discursiva. Por sinal, eu vou fazer até uma discursiva aqui. Ou no próprio Enem. O Enem ele pode colocar aqui na forma de gráfico e pode te perguntar. O Enem adora essa parte de experimento, adora essa parte de, é, de interpretação. Vestibular tradicional também. O que, que o Gaussi fez? O Gaussi ele estudou determinados paramécios, paramécio. É um protozoário e olha esse exemplo aqui que eu tô dando para vocês eu vou mostrar no quadro com mais calma no primeiro gráfico ele estudou aqui um paramécio chamado de paramécio aurélia isolado no meio dele ele cresceu ó. o gráfico está mostrando ele cresceu de boa no segundo gráfico ele analisou outro paramécio um protozoário tá que é o paramécio caudatum. ele começou a crescer lá isolado no meio dele cresceu também de boa cresceu até menos mas cresceu de boa o que, que o, o Gauss ele fez? Juntou esses dois paramércios aqui, começaram a interagir, e o Aurélia se deu bem, e ele, e ele percebeu que o caudatum galera, ele começou a decair, até que não existia mais o caudato. É o, o, claro que o Gauss começou a explicar, começou a pesquisar o que está acontecendo. E é isso que ele vai te perguntar em prova. Ele colocou junto... Então eles estão no mesmo hábitat, concorda comigo? Caiu em prova, eu posso entender que eles estão no mesmo hábitat. Porém o que é está acontecendo? Com certeza está rolando uma competição aqui, uma competição no caso porque pode ser por alimento, por alimento. Onde Aurélia está se dando bem e o Caldato está se dando mal, uma competição, tá? Ou seja, se eles têm a mesma alimentação, eles têm o mesmo nicho ecológico, mesmo hábitat, mesmo nicho ecológico e vai rolar uma competição. Mas eu queria mostrar melhor isso aqui para vocês aqui nessa outra câmera. Dá uma olhada aqui para o quadro com toda a calma do mundo. Então, olha, introdução à ecologia, para quem gosta de anotação, sempre vou estar colocando aqui para vocês também, conceitos olha, básicos aqui, o hábito, endereço da espécie, nicho ecológico, a profissão, é o modo de vida único da espécie, e aqui eu tenho o um experimento de Gauss. O que o Gauss fez basicamente? Ele pegou um meio de cultura, um frasco aqui com uma alimentação, e colocou aqui os paramércios. Eu vou primeiro falar desses dois primeiros que eu mostrei no gráfico aqui para vocês. O paramécio Aurélia, eu posso colocar P ponto, tá galera? E o paramécio Caudato. O Gauss depois ele percebeu que esses dois paramécios eles se alimentam na superfície do tubo. Então eles ficam competindo. E é o que eu posso mostrar no gráfico aqui no lado. Aqui eu tenho dias e aqui eu tenho densidade, que é quantidade de indivíduos. Mostrei pra vocês, olha o azulzinho aqui, é o Aurélia, Para quem quiser fazer colorido, Aurélia. E aqui o amarelo é o caudato, o caudato se deu mal. Então eu posso dizer que eles estão no mesmo hábitat e possuem o mesmo nicho ecológico. Como tem o mesmo nicho ecológico, o Gauss, ele fala duas espécies. Estão no mesmo hábitat, mesmo nicho ecológico, vai rolar porrada, vai rolar briga. Ou seja, uma vai acabar saindo do território, aqui não dá para sair, uma vai acabar se dando mal, tá? O que ele pode te perguntar em prova? É uma competição. Anota isso aqui, galera. Sempre eu falo nas minhas aulas, pega papel e caneta, faz o teu esquema, que isso ajuda a fixar. Tem dois tipos de relações ecológicas que a gente vai estudar na, na ecologia. Relação entre os seres vivos. Uma relação que a gente chama de intra-específica, intra, -específica, intra e a outra relação que a gente chama de interespecífica. Deixa eu te ensinar uma coisa. Já que a gente está começando a estudar Biologia, quando a gente estuda a Biologia, tem várias maneiras de te ajudar a lembrar de alguns termos. Primeira maneira, é você saber a etimologia da palavra, a origem da palavra, tá? que a gente vai ver futuramente, eu sempre vou ensinando. Segunda maneira, é você pegar coisas do dia a dia para ajudar a lembrar. Eu sempre pensava assim, tem dois tipos de competição. A competição entre indivíduos da mesma espécie, exemplo, eu e você, a gente pode competir por uma fêmea, a gente pode competir por um alimento, e eu posso competir com uma espécie diferente, tá? A competição, aí eu pensava, caramba, eu sempre me confundo entre intra e inter. Aí olha o que eu, na época, me ajudava, eu pensava assim, internacional, internacional, tá do outro lado, é distante. Então, com certeza, internacional entre espécies diferentes. E cuidado, a gente vai estudar futuramente que apesar do nome dele ser paramécio, só por ter esse segundo termo aqui, que é o nome binominal, né? mas tudo bem, já é uma espécie diferente. Então isso aqui é uma espécie, eles pertencem ao mesmo gênero. A gente vai ver isso futuramente. Mas eles são de espécies diferentes. Como é diferente, é internacional. Cuidado, internacional. Competição interespecífica. Eu já vi em prova, colocando lá como competição intraespecífica. Não. Não. É inter tá? Mesmo nicho, mesmo, mesmo hábito, rolou competição. Agora, Kennedy, vem a pergunta. O que, que pode ser de diferente para você me mostrar que o meu concorrente não sabe? É o Bursária, galera. Poucas questões até cobram isso, mas se vier, você já está já tá na frente de muita gente. O Bussária é outro paramécio, paramécio Bursária, que ele tá aqui, olha, na parede do tubo. Olha aqui onde eu desenhei. Na parede do tubo, ele tá de boa lá, ele não tá competindo com os outros dois de cima. Então ele pode te mostrar num gráfico, esse gráfico de baixo. Então anota aí, tá? É, bate um print disso aqui. É, já bate o um print aqui, ó. Já posta nas redes sociais. Beleza? Que você tá estudando, ó. Tio que aqui, aqui, ó. Beleza? Como é que ele pode mostrar isso aqui? Ele pode mostrar o amarelo, o caudato, crescendo de boa no mesmo meio. E o vermelho aqui, o bursário, crescendo também de boa. Não tem ninguém diminuindo. Qual é a interpretação? Eu tenho o mesmo hábito. Como não tem alimentação igual, um está comendo lá em cima e o outro está comendo aqui embaixo, não rola competição. Eles estão em nichos ecológicos diferentes. Então, não rola competição. Tudo bem? Então, isso é importante Anote isso aqui, que isso aqui pode vir em prova. Agora, bora responder uma questão aqui que fala sobre o princípio de Gauss. Dá uma olhada pra cá. Fala assim. O princípio da exclusão competitiva, também conhecida como princípio de Gauss, olha aí, discorre sobre a exploração de recursos ambientais por indivíduos ou populações de espécies diferentes, integrantes de uma mesma comunidade biológica. Então, o princípio foi demonstrado por meio de experimentos que promovem o cultivo isolado e separadamente de duas populações de paramécio, que são protozoários unicelulares. Essencialmente, a fundamentação que embasa o princípio da exclusão competitiva é... O que, que ele quer saber, galera? Ele quer saber qual é o objetivo do princípio de Gauss. O que, que embasa? O que, que o Gauss ele tentou demonstrar? Que duas espécies que estão no mesmo hábitat e têm a mesma função, mesmo nicho, vai rolar competição. Então ele tentou demonstrar, exemplo, a letra B, ocupação do mesmo hábitat? Não. Competição intra-específica? Não, é. Inter. Inter. Internacional. Fatores bióticos e abióticos de um ecossistema? Ele tentou mostrar isso? A gente vai ver isso? Não. Diversidade biológica? Não. Ele tentou mostrar. Olha o nome bonito. Olha a letra A aqui, se cair de novo em prova. A sobreposição de nichos ecológicos. O que é sobreposição, Kennedy? Anota aí. Sobreposição é quando indivíduos estão no mesmo nicho, estão se sobrepondo no mesmo nicho. Logo vai rolar uma competição. Vai rolar uma competição, tá? Outra coisinha que eu queria mostrar aqui pra vocês também. Não cai tanto, mas é importante em prova, que é os níveis de organização dos seres vivos, tá? Níveis de organização. Eu sei que, para a ecologia, a gente sabe mais a partir de espécie, mas é interessante vocês saberem um geral, tá, galera? Desde a citologia, que é o quê? Com calma. A tomou. Conjunto de átomos forma moléculas, moléculas vão formar organelas, como uma mitocôndria, por exemplo. Vão formar as células, conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos vão formar órgãos, conjunto de órgãos vão formar um sistema, esse sistema vai formar um organismo. Aí vem os conceitos ecológicos, que é população, comunidade, ecossistema, bioma... E a biosfera, que eu quero mostrar num desenho aqui no quadro para vocês. Agora, como é interessante você sempre ter uma anotação, eu coloquei aqui com toda a calma do mundo, o que é interessante pra ecologia, galera, tá? A parte de níveis básicos, ou níveis de organização de ecologia. Olha aqui. A população, se cai em prova, que o um indivíduo que tá dentro de uma população? São indivíduos da mesma espécie. O que é a mesma espécie, Kennedy? Hoje, a gente analisa fatores de DNA, fatores moleculares... Mas ainda para o ensino médio, cai muito o intercruzamento. Traduzindo, indivíduos que cruzam, e durante várias gerações a gente percebe que estão gerando descendentes férteis. Se está gerando descendente infértil, quer dizer que não é da mesma espécie. Tem exceção, Kennedy? Tem. De novo, população são indivíduos da mesma espécie. De exemplo aqui, coelhinho. Meu coelhinho aqui, ó. Agora, se eu pegar o coelhinho e colocar aqui árvores, cuidado, tem gente que pensa... Ah, é um ambiente, né? É o um meio ambiente, né, Kennedy? Tem árvore. Galera, você vai até estudar em botânica comigo que a árvore é um ser vivo. Então, cuidado. Ser vivo é um fator biótico que a gente já vai ver. E árvore é um fator vivo, biótico. Então, se está mostrando aqui é, é, coelho e está mostrando árvore, é só fator biótico. É só fator biótico. E espécie diferente é comunidade. Cuidado, anota. Comunidade também em prova pode ser chamada de biocenose biocenose, e eu já vi prova antiga chamando de biota. Biota, comunidade, biocenose ou biota, a mesma coisa que a gente está mostrando aqui, espécie diferente. O conjunto de comunidade vai formar o que a gente chama de ecossistema ou sistema ecológico. Mas o que é um ecossistema? Como é que pode cair isso aqui em prova? Se ele falar assim, olha, eu tenho indivíduos, só coelhos, coelhos da mesma espécie, população. Eu tenho coelhos, eu tenho árvores... Eu tenho... o que mais? Eu tenho araras, eu tenho pica-paus. Só estou falando de seres vivos, apenas fatores bióticos. É uma comunidade. Só que esses seres vivos, eles vivem em uma determinada temperatura, olha a temperatura, luminosidade, é, uma determinada umidade. Aí eu estou falando de fatores do solo, solo. Aí eu já estou falando de fatores que não têm vida. São fatores... Abiótico. Lembra, se biótico é vida, na biologia quando a gente quer dizer não para alguma coisa, a gente coloca o A na frente. Abiótico. Então se cair em prova, falando só de fatores bióticos, só seres vivos é comunidade, espécie diferente. Se eu mostrar fatores bióticos e os abióticos, é a gente fala de ecossistema. Lembrando, quem são os fatores abióticos? Se você quiser anotar temperatura... Umidade, que mais? Eu posso colocar luminosidade, eu posso colocar solo. Lá na geografia você aprende que o solo são fatores edáficos. Edáficos, é o solo, tá? Ecossistema. Também, prova mais específica, ele pode dizer que o ecossistema é a junção da comunidade, que é os fatores com vida, mais o ambiente. Aí tem um nome mais específico, que é a biocenose, já que é a comunidade, mais o biótopo biótopo, anota isso galera, toda vez, olha a etimologia, toda vez que você encontrar o termo topo na biologia, quer dizer lugar, lugar, topo, topo da montanha, lugar, então o biótopo, bio é vida, é o lugar da vida, biótopo é o local onde a gente pode encontrar Vida é o biótopo, a junção dos dois é ecossistema. O conjunto de vários ecossistemas vão formar o que a gente chama de bioma. Ah, quando eu estudo bioma, então Amazônia, Cerrado, Caatinga é o conjunto de vários ecossistemas similares, sim, galera. Não pensa que a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, toda a Amazônia é um Ctrl-C, Ctrl-V em todos os lugares, né? todos os locais lá. Não. São ecossistemas diferentes que tem uma característica em comum que a gente estuda. Aí vão formar o que a gente chama de biomas. E o local da Terra, conjunto de biomas, onde a gente pode encontrar vida ou onde é possível a vida, a gente chama de biosfera. De novo, o que é biosfera? O local da Terra onde a gente pode encontrar vida ou é possível a vida. Então não esquece, anota isso aqui. Agora bora ver alguns termos que são importantes também para a ecologia, que está caindo bastante. Então quem quiser anotar, ou você vai ter aqui, presta atenção, vai anotando... Para fazer exercício, tá, galera? Bioma, como eu já falei pra vocês, é o conjunto de ecossistemas. Beleza. Mas tem um, um termo agora que tá muito na moda. Tá caindo em geografia, tá caindo em biologia, que é o hotspot. Ei, coloca isso no teu sangue. Hot spot. spot quer dizer ponto, hot quer dizer quente. Ponto quente. São locais no mundo, são pontos quentes, são vários locais no mundo onde a gente tem que ficar atento. Que tá rolando uma degradação lá. No Brasil, no Brasil, só tem dois biomas que são hotspot. E você vai anotar agora. Se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta para anotar agora. Que é quem? Cerrado e Mata Atlântica. Eu já vi uma vez em prova falando que a Amazônia é um hotspot. Não. Eu já vou falar por quê. De novo. Cerrado e Mata Atlântica são hotspot. Primeiro, é uma ameaça em primeiro grau, tudo bem? Porque o Pantanal, que estava caindo agora nos últimos anos, Kennedy, não é considerado um hotspot. Primeira coisa, para ser considerado um hotspot, eu tenho que ter mais de 1.500 espécies endêmicas. Não sei o que é esse termo. Parou, calma, para ver com calma aqui. O termo endêmico quer dizer característico de determinado ambiente. Exemplo, se eu estou na Amazônia e eu falo que uma planta endêmica daqui, é porque a planta eu encontro preferencialmente aqui. Se eu estou lá no Cerrado e eu falo que um animal é endêmico de lá, é que dizer que eu encontro preferencialmente lá. Se eu falo uma doença, malária, é endêmica de região tropical, é porque é característico de região tropical. Locais, ou espécies, animais que a gente encontra mais naquele local, especificamente. Ou seja, é importante. E por isso o Pantanal não pode ser um hotspot, porque ele não tem essa quantidade de espécies endêmicas, não é quantidade espécies endêmicas só naquele local. Pantanal não é. Por que a Amazônia não é? Porque para ser um hotspot hoje eu tenho que ter uma perda de 75% da cobertura vegetal, ou 3 quartos, tá galera? A Amazônia, eu espero que não aconteça, ainda não foi degradada 75%. Cerrado já foi, Mata Atlântica não tem quase nada, tá? Então são os hotspots que a gente tem que ficar de olho. Fragmentação de hábitat ou fragmentação de ecossistema é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O bioma que tem mais caído nos últimos anos, na minha época, era muito Amazônia, era muito Mata Atlântico, estava degradado, o bioma que tem mais caído nos últimos anos é o cerrado. A gente vai estudar todos os biomas, porque está acontecendo muita fragmentação. que é fragmentação de hábitat ou de ecossistema? A gente vai plantar alguma coisa, a gente vai é, é, é, criar gado, então você acaba fragmentando o ecossistema e causa consequências. E uma das consequências é o efeito de borda, que é uma alteração na estrutura, composição, quantidade de espécies na parte marginal de um fragmento vegetal. Kennedy, Quero o esquema? A gente vai mostrar um esquema no quadro agora. Bora para o nosso esqueminha agora para falar de fragmentação de hábitat ou fragmentação de ecossistemas. Galera, pode parecer besteira, mas montar esses esquemas aqui ajuda muito futuramente quando a gente quer revisar, tá? Com toda a calma do mundo. Vamos imaginar que a gente está num bioma... Exemplo, Cerrado. É um hotspot. Cerrado agora que está nos últimos anos na moda. Eu tenho um, um bioma. É só para dar um exemplo para vocês aqui. Um bioma. E esse bioma... Deixa eu pegar aqui o... Então, bora dar um exemplo aqui. Eu tenho um bioma e esse bioma, por algum motivo, ele vai ser fragmentado, ele vai ser quebrado. Então, eu tenho, vamos imaginar, pequenas... É, é, um bioma, né? Pequenos ecossistemas, né? Bioma é um conjunto de ecossistemas, pequenos ecossistemas aqui dentro, que com essa fragmentação eles ficaram expostos. Mas concorda comigo que uma determinada espécie, ela leva anos para ser selecionada ao longo da evolução... Vamos dar um exemplo. Espécies que estão aqui dentro, elas estão acostumadas com determinada umidade, com determinada temperatura. Existem espécies que estão aqui ao redor, na margem, que protegem elas. Quando você fragmenta, ou seja, esses aqui são fragmentos, você deixa elas expostas. E existe uma teoria que você vai anotar, que a gente diz que essas espécies elas começam a ser atacadas por ervas daninhas, por iluminação, e esse ataque acontece de fora para dentro. E como começa a atacar a primeira região da periferia, é claro, porque a região da periferia é que está exposta. Eu vou atacando a periferia, depois eu ataco. É como se a gente fosse pegar uma pizza e, em vez de comer em pedaços, a pizza a gente comece ela de fora para dentro. Eu vou atacando, atacando até esse fragmento ali deixar de existir. A gente dá um nome para isso, é uma coisa ruim, chamado efeito de borda. De novo. O que é o efeito de borda? É quando acontece uma fragmentação no ecossistema, ele fica exposto. Como ele fica exposto à vegetação? As margens começam a ser atacadas, tá na região da periferia, e esse ataque acontece de fora para dentro. Efeito de borda. Qual é uma coisa positiva, Kennedy? Para a gente voltar, quem sabe, a um dia, ter de novo a conexão entre esses fragmentos? É um conceito que está caindo também muito hoje, que é o corredor ecológico. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês. Onça pintada. A onça pintada ela adora migrar da Amazônia, ela passa pelo Cerrado e ela vai até o Pantanal. Nessa migração, ela vai andando, ela conhece outra oncinha. Oi, tudo bem? Ela vai lá, conhece outra oncinha e começa a, a coisar, a copular e tem outras onças. É um animal migratório. Só que com a fragmentação, ela não está mais migrando. Porque, pensa comigo, você lá é a onça, você tem aquele, aquela região devastada, queimada, você não vai querer correr perigo. Então, ela para de migrar. Parou de migrar, parou de se reproduzir. Pode chegar à extinção. E não é só onça, galera. Tem muitas espécies que não vão ter mais a dispersão das sementes, a dispersão do pólen, porque o, o, o, os insetos eles não vão mais levar para longe, porque se você está desmatando aquele local... Então, uma alternativa para... Continuar com tudo isso é criar o que a gente chama de corredor ecológico. E o que mais cai em prova é que o corredor ecológico ele liga esses dois fragmentos e ele permite uma migração. Só que em prova tem um termo mais bonitinho. Em biologia sempre tem isso. E você vai anotar. Se chama fluxo gênico. Porque, na verdade, é um fluxo de genes que pode ser entre vegetais, pode ser entre animais. Então é o fluxo gênico que ocorre no corredor ecológico. É algo benéfico, tá? Dá uma olhada para essa outra câmera aqui que eu vou mostrar pra vocês vou pegar aqui na fragmentação dá uma olhada pra cá, então é feito de borda, corredor ecológico dá uma olhada pra cá, então para quem quiser anotar também, mostrei pra vocês um corredor uma imagem, deslocamento de animais ajuda na dispersão de sementes porque animais eles vão se sentir mais seguros para ajudar a, a, a levar a semente adiante aumento da cobertura vegetal uma vez que você está voltando a plantar é, é, espécies, e o fluxo gênico, que é o que mais cai. Se você tivesse que anotar um, seria esse fluxo gênico. Bora responder uma pergunta do Enem? Que aula legal, cara, é uma aula que cai bastante. Fala assim, a fragmentação dos hábitos é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, secundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Fragmentação, é clara. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábita, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade, o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Muito legal essa questão do Enem. Uma medida que auxilia, aí cuidado com a pergunta, a, a conservação da biodiversidade. Aí você tem que saber o conceito de biodiversidade. O que é biodiversidade? Será que é quantidade de indivíduos? Não. Biodiversidade, porque a gente diz que a Amazônia tem uma grande biodiversidade. É diferença dos indivíduos, não é quantidade. Eu posso ter numa sala só ser humano. Não é uma biodiversidade. Ser humano, uma, eu posso ter um ser humano, um macaco, um, um, um papagaio. Aí já tem uma biodiversidade. Não é quantidade. Nas ilhas mencionadas, compreende uma medida que auxilia. Letra A. Formação de micro hábitats Auxilia na biodiversidade? Não, galera. Ampliação do efeito de borda vai piorar, efeito de borda é uma coisa ruim. Construção de corredor... Ei, é o que cai em prova. Construção de corredor ecológico é o que você vai marcar. Promoção da sucessão ecológica? Não, sucessão ecológica, nada a ver. A gente vai estudar futuramente ecologia. Introdução de novas espécies animais? Não. Novas espécies são consideradas espécies exóticas também. É uma coisa ruim para o ambiente. A gente vai estudar futuramente. É corredor ecológico. Olha que legal. É... Olha essa outra questão do Enem. Fala assim. Corredores ecológicos visam mitigar, ou seja, diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações com estudos sobre deslocamento de espécies, tem todo um estudo, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de necessidades vitais, e produtivas, como eu falei da onça-pintada. E a distribuição das suas populações. Nessa estratégia, olha aí, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque? Olha, ele está perguntando de novo sobre biodiversidade. Por que efetiva? Porque o corredor ecológico ele é efetivo. Por quê? Letra A, propicia o fluxo... fluxo gênico, porque ocorre migração, é a letra correta. Por que não letra B? Intensifica o manejo. O manejo é pegar uma espécie e colocar para outro lugar. Não vai adiantar nada. Isso é manejo. Pegar e colocar para outro lugar. Eu tenho que criar um corredor, ter essa migração. Amplia o processo de ocupação humana. Isso é uma coisa ruim, né, galera? Aumenta o número de indivíduos nas populações. Isso não é biodiversidade. Biodiversidade não é só quantidade. É ter indivíduos diferentes trocando genes. Favorecer a formação de ilhas de proteção? Não. Correto mesmo. Seria corredor ecológico. Outro conceito que eu queria, calma, não sai daí, você está saindo cheio de conhecimento na nossa aula de ecologia. Um conceito que é interessante você anotar é pegada ecológica. Anota aí, pegada ecológica. A pergunta que eu faço para você que marca você quer deixar no planeta? Tem um cálculo, olha que legal, você pode entrar nesse site aqui que eu estou mostrando, que ele calcula a sua pegada. Dá para te calcular de uma empresa, dá para quem. Gente... Mas o que é, Kennedy? É uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações sobre recursos naturais. Quanto de lixo você produz no dia? Será que quando você vai no supermercado, você está comprando é, coisas desnecessárias? Olha os, os R's aí, reutilizar, reduzir, né? O que, que você está fazendo com o meio ambiente? Consumindo muita água, deixando luz ligada... Então, tudo isso, você vai deixar uma marca, por isso que o nome é Pegada, na natureza. E qual é a sua pegada? Qual é o tamanho da sua pegada? Isso a gente chama de pegada ecológica. É a marca que o ser humano, indivíduo ou empresa, pode deixar na natureza. Beleza? E os últimos termos agora, aqui com o tio QQ, que a gente vai ver o conceitos básicos de ecologia. Alguns conceitozinhos que podem vir em prova, que são eles, galera. Alelobiose, ecobiose. É mais... Se vestibular específico, tá? Toda vez que você escutar o termo alelo, alelo, quer dizer um do outro. Lá na genética, azão, azão, azão azinho, olha, são alelos, um do outro. Enquanto que eco, eco, vem de ambiente. Antigamente a gente pensava que a ecologia só estudava a interação dos seres vivos com o ambiente. não. Hoje a ecologia estuda a interação dos seres vivos entre si. Eu posso interagir, no caso, em relações ecológicas. Isso a gente chama de alelobiose. Então, é a lelobiose é interação dos seres vivos entre si. O que é ecobiose? É a interação dos seres vivos com o ambiente. Só isso, tá? O que é ecótono? Caiu em prova. Ecótono ou ecótone é uma zona de transição, tá? Eu posso dar um exemplo para vocês, a vegetação ribeirinha. Eu posso ter uma vegetação ribeirinha, ou o que a gente chama de mata ciliar. Galera, não sei se vocês sabem, mas a mata ciliar ela é muito importante a mata que está lá na, uh, próximo do rio, porque ela é importante. Vou mostrar no esquema aqui para vocês, tá? Porque quando chove, ela não deixa passar os nutrientes ou tudo que não presta que está lá na, na, no ambiente terrestre para a água. Isso é ecótono, mas a gente vai mostrar numa uma imagem, tá? Ipsofacto. O que é ipsofacto? É um artefato característico da espécie. Vou dar um exemplo. Você está andando por um ambiente e você vê uma colmeia. Quem, deve... Quem que você lembra? O sim, o puff? Não, você lembra de abelha. Ipsofacto. Você tá olhando Cupizero, que deve ter o que lá? Cupim? Ipsofacto. Artefato característico da espécie, ipsofacto, tá? Meio ambiente, caiu nenhuma uma vez. O que é meio ambiente? Pensa, meio ambiente, Kennedy, qual a diferença para ecossistema? Lembra que eu falei para vocês que ecossistema é fator biótico, que são os seres vivos, mas fatores abióticos, que é o quê? Temperatura, umidade. Se eu colocar no meio aí a cultura humana, como você se veste, como você fala, o teu linguajar, isso é meio ambiente. Então o Enem até falou uma vez que o escritório onde eu trabalho é considerado meio ambiente? Sim, porque eu tenho um determinado vestimento, eu tenho determinado corte de cabelo e tudo mais, isso é meio ambiente. Então, meio ambiente é fator biótico, abiótico e mais a cultura humana. Então é um pouco a mais que o ecossistema. Tá? Outros conceitos importantes também: preservar e conservar. Alguém sabe a diferença? Se eu chego num determinado local, área de preservação ambiental, área de conservação ambiental, o que, que é isso, Kennedy? Preservar, galera, é não mexer. É um ambiente que geralmente tem espécies. Eles criam um local onde tem espécies de extinção, onde tem espécies que estão é, é, já com problemas para, é, vamos dizer, se reproduzir. Então, a gente não pode mexer. É área de preservação. Geralmente, nesses locais, tem o que a gente chama de banco genético. O que é o um banco genético? Eles pegam o esperma da espécie, eles pegam semente da espécie. Caso ela chegue à extinção, eles vão lá e conseguem reproduzir. Isso é preservar. Conservar, conservar... Eu sempre lembro, eu lembrava assim, naquele, naquelas conservas, sabe? Nada a ver, né? Mas isso me ajuda a lembrar. Que, que ela eu posso comer, eu posso mexer, nada a ver, mas ajuda. Mexer com cuidado. São áreas que você pode mexer, mas com cuidado. São determinadas áreas, vamos imaginar na Amazônia, que você pode mexer nela, mas com cuidado. Você tem que pegar uma árvore, plantar umas quatro árvores. Então essa é a área de conservação ambiental. Mas pra gente resolver uma questão aqui sobre é, a vegetação ribeirinha, que você já tá olhando, eu vou agora para o quadro mostrar um pouquinho sobre a vegetação ribeirinha. Então bora o nosso último tópico aqui, a gente vai falar sobre mata ciliar. Eu queria fazer um esquema, galera. Tem que ter um esqueminha aqui para vocês, olha. Mata ciliar ou mata ribeirinha. O que é isso, Kennedy? A gente vai ter aulas futuras melhor sobre legislação, mas isso aqui é um geral. A gente pode ter aqui a vegetação do ambiente terrestre, que está bem estabelecido e tudo mais, e eu tenho aqui uma região de lago. Aqui, concorda comigo? Eu tenho um ecossistema, onde eu tenho seres vivos aqui, e aqui eu tenho outro ecossistema. Só que tem que existir uma região de transição entre esses dois locais. É a região que a gente chama de ecótone ou ecótono. Ecótone ou ecótono. A gente chama de mata ribeirinha ou mata ciliar. Por que mata ciliar? Cara, tudo que... Vem daqui do ambiente terrestre, exemplo, chove, chove muito. Vamos imaginar, tá chovendo aqui. A água da chuva, ela pode levar coisas, pode levar nutrientes, ela pode levar terra. Essa mata ciliar, ela serve como cílios, olha qual é o termo, cílios para filtrar, não deixando ir para o lago. Então a gente diz que ela controla a erosão, que é o solo ficar desgastado. A lixiviação, quem quiser notar, a lixiviação é a lavagem dos nutrientes pela água da chuva, choveu, levou os nutrientes. Assoreamento, que é levar terra pro lago e com o tempo ele pode é, deixar de existir. E também tem gente que usa pe pesticida, tem gente que usa muito muito fertilizante em excesso, muito fertilizante. Choveu, a mata ciliar, por isso que é importante existir a mata ciliar. Outra coisa também que pouca gente fala, a mata ciliar ela é importante porque tem animal que sai do, do lago e quer chegar no ambiente terrestre, só que ele tem que ter uma transição. Então, a mata ciliar serve como corredor ecológico, corredor ecológico. Coloquei tudo aqui para vocês, que você pode bater um print. E agora a gente vai responder. Olha essa outra câmera aqui. Dá uma olhada para cá. Bora responder aqui uma questão. Fala assim: O Código Florestal Brasileiro protege a vegetação ribeirinha situada às margens dos cursos d'água, incluindo as dos menores córregos. Com relação a essa comunidade vegetal, assinale é verdadeiro ou falso para o que segue. Então, a gente vai colocando aqui com calma, galera. Primeira, elas contribuem para o controle da erosão e para a retenção de agroquímicos que podem ser carregados para a água? Se ou não? Verdadeiro. Elas, elas constituem nichos ecológicos para espécies animais e vegetais que podem se desenvolver na interface desses sistemas terrestres e aquáticos? Sim, galera. Corredor ecológico. Olha que legal, verdadeiro. Elas exercem a função de corredor ecológico impedindo... Hum... Quase certo corredor ecológico não impede o fluxo gênico, facilita o fluxo gênico. É isso que está errado. Então, falso. Ela se propaga predominantemente por estaquia. Estaquia é uma reprodução assexuada. O que é estaquia? Estaca? É quando a gente pega um pedaço de uma planta, sabe? Dá um galho da planta e planta nasce uma nova planta. Não é assim que elas se reproduzem, tá? É de forma sexuada, não é assexuada. Então, essa aqui está falso. Você vai marcar aqui a letra C. Meus amores... Essa aula aqui ela foi longa, mas foi uma aula muito importante. A gente contemplou muitas coisas. E eu aguardo você. Tenho certeza que você vai ser show nessas aulas de ecologia. É um assunto muito importante. E continua com a gente aqui, tá? Agradeço vocês e até a próxima aula. Beijão pra vocês.